Eu era funcionário de uma agência de turismo. Tinha uma vontade, um sonho de abrir o nosso negócio. Um dia, larguei tudo, assinei a rescisão e abri meu próprio negócio. Então, na realidade, eu trabalhava numa agência de turismo, né? Essa agência ela tinha várias filiais. Teve, eu trabalhei em Bauru, São Paulo, Santos, Campo Jordão. E aí, é, sempre ligado muito à hotelaria, ao turismo. E aí, logo na sequência, a gente teve uma oportunidade de pegar esse hotel, essa pousada, né? E empreendemos aqui e começamos a fazer um trabalho, né? Essa pousada estava num momento difícil, de crise, né? A ideia era essa, era ter a nossa própria pousada. Começamos a ter, criar um sonho, uma vontade de ter a nossa pousada. E na época eu tive um outro sócio, que nós tocamos aqui e pegamos. E hoje em, dia, hoje em dia, o que vocês estão vendo aqui da pousada não tem nada a ver com o que ela era. Nada, nada. A única coisa que, tem, que mantém aqui idêntico é o, é o terreno, é o solo e, a, e os tijolos. Né? Mais nada, o resto tudo foi modificado. Eu tinha muita dificuldade na parte financeira e na parte administrativa um pouco, né? Porque não era meu sangue sempre foi mais voltado para marketing, para divulgação, para essa parte de liderança, né? Sempre fui considerado um líder nato, mas é, eu tinha um pouco de falar mais nessa parte interna, vamos dizer, né? Muita gente pergunta para para nós, é, pô, aquela pousada vive cheia, aquela pousada vive lotada, né? Que perguntam qual é o nosso grande diferencial e o nosso grande diferencial na verdade é um conjunto né a gente tem aqui a gente busca sempre um ótimo atendimento ao cliente né temos procuramos oferecer um bom café da manhã é, uma estrutura de lazer voltado para as crianças que é um grande diferencial também é, e acho que todo esse conjunto né a localização a toda a parte de divulgação as criações de campanhas que a gente realiza hoje nós temos mais de 273 mil seguidores no Facebook já estamos batendo, o Instagram, nós estamos recentes no Instagram, mas já estamos batendo aí perto de 10 mil seguidores no Instagram em menos de um ano. Muita gente às vezes me pergunta, que horas que você resolveu ser empreendedor? Eu falo que eu nasci empreendedor, <risos> quando já está no sangue né, ser empreendedor. Então a gente sempre empreendeu aí, mas precisava sempre ter esse apoio do Sebrae. E para mim sempre foi muito aprendizado, assim, é, tanto na parte administrativa, gestão, marketing, né? E fiz vários cursos no Sebrae, vários, vários. Desde 2008 para cá, praticamente quase todos os anos. O empresário que ele, que ele está empreendendo e que ele não está ao lado do Sebrae, ele está totalmente equivocado. Ele tem que andar ao lado do Sebrae. Então, por quê? Porque o Sebrae, ele te dá uma, um apoio, uma visão total de tudo que você pode fazer para empreender. Do que é ser empreendedor, de que maneira que você pode se tornar um empreendedor de mais sucesso, né? Porque nem todos, infelizmente, têm sucesso. Mas a gente já tem casos aqui que a gente conhece de pessoas que não tinham nada e foram capacitando para o lado do Sebrae e tornaram o seu, seu negócio um sucesso. É, e foi um... estou dando um exemplo, mas teve, tive vários, né? A gestão financeira que o Sebrae nos deu nos dá de apoio foi fundamental e a gente tinha a prospecção de fazer uma ampliação, de aumentar, porque estava estagnado, né? O, a taxa de era muito alta. E conseguimos chegar a 34 apartamentos, que é o que nós temos hoje, e a gente acabou sendo referência aqui no Litoral Norte com a taxa de ocupação. Mas a nossa ideia é tentar chegar aí nos 68%, 70%, se Deus quiser, anual, né? Na taxa de ocupação da nossa pousada. E a gente conta muito com o apoio do SEBRAE para que a gente consiga fortalecer ainda mais essa, essa questão. É, eu tenho... Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que é o é o melhor curso que o Sebrae é, fornece e oferece para o empreendedor. É o Gestão de Pessoas. A né? Gestão de Pessoas é um curso que ele ensina o empreendedor a lidar, a gerir a, a mão de obra, que ele, que ele trabalha. Então a gente recomenda, eu recomendo demais o Sebrae. É, procure o escritório do Sebrae aí na sua região, na sua cidade. Né? Procure porque o Sebrae pode te ajudar. Você está às vezes com um abacaxi na cabeça aí, mas o Sebrae vai ajudar você a fatiar esse abacaxi é, vai te dar ferramentas, né, diretrizes para que você melhore o seu negócio. Eu sou o Rodrigo Tavano, proprietário do Hotel Pousada Vivenda Saimar, aqui em Caraguá, e essa é a minha história.